Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o nosso novo espaço, o Estúdio Mulher Mais de 40, onde vão acontecer as novas gravações a partir de agora. eu gravei os meus vídeos em vários cantos da casa porque eu não tinha assim um lugar específico para poder fazer isso e você vai poder comprovar isso assistindo os mais de 250 vídeos que tem aqui no canal o escritório dividia espaço também com a sala de TV e era um ambiente da casa que a gente sempre mais ficava. Quem monta pauta, quem faz gravação e edição de vídeos sabe que a gente precisa, necessita de um ambiente mais silencioso para depois fazer todo esse trabalho. Pois bem, depois de tanto tempo, o Mulher Mais de 40 agora tem um espaço dedicado não só para trabalhar, mas também para poder fazer as gravações e edições de vídeos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Ah, mas antes disso, não deixe de se inscrever aqui no canal, aproveita e ative o sininho para você receber notificações quando tiver vídeo novo e não deixe de curtir esse vídeo se você gosta desse tipo de assunto. Então hoje vai começar a pintura do espaço Agora eu vou começar a arrumar aqui, porque tá uma bagunça danada, né? Tem um monte de coisa aqui espalhada, tem coisas na estante que eu vou ter que tirar Então aqui a gente vai dar todo um retoque de cor Vai sair também a televisão Então vai ficar com uma cara realmente de estúdio Vai ficar com uma cara de escritório efetivamente Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tô com ansiosa dia de começar a preparar a montagem dos quadros para colocar aqui na parede e ficar como o fundo do, do cenário que vai ser utilizado para fazer as gravações dos vídeos e um dos recursos que eu vou utilizar vai ser um recorte né você recortar no jornal o tamanho dos quadros que você vai montar na parede então você recorta Vai manuseando, vai fazendo as trocas e depois você carrega a tua ideia que você montou no chão Você carrega a parede, cola um durexzinho e aí ela começa a ficar com a carinha do jeito que você quer Então é o que eu tô começando a fazer agora Oi gente, tudo bem? Bom, hoje é dia de montar aqui ah, os quadrinhos, né? Como é que vão ficar nessa parede, que aqui vai ser... A parte principal aonde o vídeo vai pegar, né? Então eu posso estar gravando de em pé ou sentada. Então eu já estou colocando mais ou menos aqui a disposição dos quadros. Tem que calcular o centro do, do conjunto de quadros que a gente quer. E também a altura do chão. Dá muito trabalho, o negócio é... Não é simples, mas pesquisei bastante. E olha, acho que vai ficar bonito. do Mulher Mais de 40, espero muito que você tenha gostado, eu amei o resultado. Se você tem interesse nos assuntos de moda e beleza pra mulher madura, aqui é o lugar. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e de curtir esse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!